Meu nome é Paulo, eu tenho 29 anos, eu sou designer e eu fiz o... recentemente a gente finalizou né, o curso do, do Trocando Ideias que a gente chamou do Fundo Positivo e pra mim foi realmente importante, tipo, é, eu tive conhecimento sobre assuntos que eu tinha uma certa base, mas uma base mínima e eu acredito que, tipo, foi, foi possível aprofundar realmente esses assuntos. Inclusive, ter até acesso a questões e questionamentos que eu nem imaginava, como redução de danos. Me aprofundei mais com relação a temas relacionados à DST, Zika que eu nem imaginava, Chikungunya e tudo isso. É uma carga que eu posso levar a vida, né? Que eu posso passar para frente, né? Inclusive, foi assunto de conversa, isso. E foi, foi ótimo. Eu posso dizer agora que, tipo... Tenha uma, um melhor conhecimento sobre esse assunto. Assim, a minha, minha experiência foi única né, relacionada a essa oficina. Então, para mim, foi, foi de grande importância, porque me fez ter mais conhecimento da, em relação aos temas abordados. Por quê? Porque além disso, da área de área de saúde, também a partir desse projeto eu consegui é, quebrar alguns tabus e medos relacionados a os temas que foi direcionado a gente. Então foi de grande produtividade para a gente. Foi muito bom. A partir dos temas que foi abordado, nesse momento, principalmente a questão da prevenção, então foi muito interessante porque a gente viu aqui um lugar, um espaço onde que gente pudesse tirar nossas dúvidas e onde gente não tem é, diversos lugares que fazem é as atividades relacionadas à prevenção. Então, com as atividades que foi exercidas aqui, fez com que a gente também pudesse adquirir conhecimento e passar a questão da multiplicação para futuramente passar para os jogos um pouco do conhecimento que foi adquirido aqui. Acredito que foi de grande importância. Assim. Então, com isso a gente pôde também adquirir é, trocas de, de conhecimento e informação. Até porque tem pessoas também que vivem com, com HIV AIDS também. Então faz faz com que a gente quebre o os tabus relacionado a esse tipo de patologia. Onde a gente luta também para a questão do preconceito em si. E que a gente tem que realmente é visar a prevenção, mas também que se caso tiver um, um resultado positivo, que não é uma sentença de morte, que você pode também abordar e futuramente com com os um médicos que são direcionado à, à medicina hoje em dia, faz com que você viva uma vida normal.